Certo. Uh, no mais. Uh... Deixa eu entrar em eu... alguns outros assuntos rapidinho. É, a gente vamos, já vamos volta para o Eterno um minuto, mas é sobre ports de. Sobre, sobre portes da Playstation. O Cal tá acompanhando aqui a live com a gente. Ele perguntou: vocês acham que os ports é, do Playstation para PC estão bons? Eles são muito elogiados, uh, especialmente quem acompanha uh, veículos? Não é o caso do Drops, mas a pessoal que... Da, da Digital Foundry, por exemplo, eles fazem um, uma análise muito profunda, muito técnica, a, a, a análise de frame rate, análise de diferentes configurações de PC, a comparações diretas com console. E se você se preocupa com essas minúcias, eu acho que a Digital Foundry ela é uma boa, a, um bom canal para você poder se orientar. Uh, e, a, além disso, eu acho que Comparado com portes atuais, com todos os títulos que saíram entre... Inclusive, eu tô mostrando aí na tela, gente. Essas gameplays são todas nossas. Eu terminei o Spider-Man Remastered e tava, tô jogando o Miles Morales. São bons portes, só que eles continuam com alguns problemas do console. A tradução, por exemplo, a localização tá mal feita. Da metade do jogo, você começa a encontrar vários NPCs falando inglês, Paulo. É, é não, um eu, eu já vi sobre isso também. Uh, uma coisa que eu quero uh, salientar bastante sobre esses esportes é que a Sony, ela... É, um, o standard de qualidade, o, o nível de qualidade para muitos desses esportes inclui muitas opções de acessibilidade, que é algo que eu acho muito importante para uma nova geração de jogadores e que a Sony tem uh, sido muito enfática com relação a isso. Então, a gente vai ter Acho que o próximo port, o próximo lançamento é o Last of Us Part 1. Está uh, marcado para maio, se não me engano. E... Para quem tem um PC bom, um, um PC que suporta esses games, uh, é, a melhor, é a melhor experiência possível. Primeiro porque você não fica uh, refém aí da plataforma da Sony. E segundo porque você tem acesso a mods, diferentes configurações, que se você... Poxa, se você tem monitor ultra-wide, ele tem uh, configurações que abrangem isso também. E é aquilo. Não? É, é, é, talvez a única coisa que limite um pouco dessa a experiência para esses ports é que ela não é uma experiência que você pode jogar online. E por online, eu quero dizer, se você assina um Game Pass, por exemplo, você não, não tem como streamar esses títulos da Sony, pelo menos não ainda. A gente sabe que jogos como Death Stranding, eles estão chegando aí no Game Pass pouco a pouco, e logo, logo a gente pode ter mais jogos, talvez. Não vai ser o caso de um Horizon ou de um God of War, afinal de contas, esses são IPs uh, uh, exclusivas da Sony. Um, então é aquilo, né, você faz uma, uma troca você está dando um pouquinho do seu conforto ali para poder jogar um jogo numa máquina mais acessível mas se você tem o hardware para poder suportar esses jogos eu acho que eles são uma experiência até mais uh, uh, superior ao do próprio play 5 uh, não só porque você não precisa comprar um console a mais mas você também tem ali a uh, uh, diversos inputs eu sei que eu joguei retornar um pouquinho no meu controle de xbox 360 aqui que eu tô é o meu controle para todos os jogos que eu jogo no PC, mas por ser um jogo um, um shooter, uh, Returnal, eu acho muito melhor, muito mais confortável para eu jogar no teclado e mouse, por exemplo. Você que uh, diferentes jogadores, diferentes configurações de controle. Ele funciona, ele funciona muito bem no computador, no controle do PlayStation 5 também. Sim, e o controle do Play 5 ele tem a questão do do né? Toda a questão do a vibração específica do controle da Sony. Mas é, é aquilo, a... a...